Hoje eu vou dar uma maneirada comparado a ontem, em termos de volume na minha voz, porque, uau, a dor de garganta que eu senti ontem, depois de terminar de gravar, foi algo uh, para o qual eu certamente não estava remotamente preparado, mas é, felizmente foi algo uh, bastante temporário, então não foi nada uh, permanente ou doença. Foi simplesmente eu, fisicamente, explodindo minhas cordas vocais, mas... Enfim, uh, explodindo cordas vocais ou não... Uma coisa que eu devo mencionar que eu ignorei completamente na cutscene lá... Onde a gente viu os Chaos Cocos... É que, tipo, tinha coisas explodindo em volta deles... Por coisas eu quero dizer bombas, então... E yeah, eu não sei exatamente o que estava acontecendo lá, se aquilo era parte flashback ou se, tipo, aqueles cocos são... Era é, o tipo que eu, eu, eu não sei, eu não sei, é somente pura conjectura. Sabe o que é algo importante, no entanto? Drop Dash existe nesse jogo. Mas, tipo, você só pode utilizar após o pulo duplo aqui, mas... É, drop dash existe e... É, yeah, é legal. Pera aí. Deixa eu testar físicas. Ah, é. Aham. Sonic definitivamente se comporta como uma esfera enquanto ele está enrolado como uma esfera. Fantástico. A propósito, eu devo também mencionar que eu dei uma... E eu não estou utilizando a tabela de Cheat Engine para aumentar a taxa de quadros do jogo. Por, por questões de estabilidade e etc. Só para garantir que o meu computador não gaste recursos nas coisas erradas e acabe fazendo, uh, sei lá, distorcer... Ok, o que eu faço aqui, afinal, tipo, está de noite e não tem nada acontecendo aqui. Oh! Tem árvores brilhando aqui, de repente. Pera aí, eu saí voando ali, eu não sei por que pela câmera. Ok, eu estourei aquelas coisas e... É, eu acho que é simplesmente isso, eu tenho que uh, fazer Cyberloops e isso é liberado e fantástico. Tudo o que eu queria. Ok, isso liberou esse tanto e não tem exatamente muita coisa acontecendo aqui, mas yeah, lá perto do início da fase uh, desse open world aqui, yeah, tem umas coisas que a gente pode liberar, então quer saber? Eu certamente irei tentar liberar aquelas coisas ali, oh yeah, sabe o que eu também deveria tentar liberar aqui também? Certamente o tiro teleguiado. R2, então quadrado. Isso parece fascinante. Deixa eu tentar contra esse cara aqui. Uh, R2, então quadrado. Ok. Isso... Definitivamente não foi nem um pouco espetacular, mas foi... Uh, uma bela tentativa, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Uh, talvez isso seja útil contra algum inimigo. Quer saber uma coisa que eu esqueci completamente que você podia fazer? Símbolo de infinito. Isso te dá... Turbo infinito. Eu espero. Uh, talvez você precise liberar... Oh, não, e eu? tô com o infinito aqui, que... Acredito que deve ser temporário. No entanto, se eu estou interpretando as coisas corretamente ou... Eu não eu, eu sei, eu não sei. Eu só estou atrás dessa coisa ali. Tipo, o turbo do Sonic normal aqui, sem e seu de 400 anéis, é tão fraquinho que não faz muita diferença. E, ah, não! Simplesmente fico com o infinito, provavelmente... Até eu acabar liberando alguma coisa. Oh, tem uma fase aqui. Inteira. Que eu completamente ignorei. Ok. Tudo bem. Ah, vocês pensavam que eu ia diretamente enfrentar o chefe? Vocês pensaram errado. Isso, isso aqui é um jogo open world E como um jogo open road, isso significa que eu tenho que bater nessas coisas? E o que eu ganho com isso exatamente? Ok. Eu bati naquilo. E agora eu bati nisso. E com isso eu posso subir aqui. E com isso eu libero mais uma parte do mapa. Ok, é. Yeah, fazer umas coisas aqui mais simples. Eu acho também que a propósito, cada coisa que você libera... Cada coisa que você... Ah, uh, libera que Tipo, eu tô com nível 17. Eu acho que eu tava fazendo 16 de dano... ah uh, Ali nos inimigos, então acho que tem uma relação direta entre uma coisa e outra, mas é ok, deixa eu liberar aquele pedaço do mapa também, porque eu estou interessado, deixa eu ou Oh, isso aqui é simplesmente uma questão de fazer um time trial? Isso certamente parece uma questão de fazer time trial. Até ali... Ok, isso aqui foi um pouquinho mais longe do que eu imaginava. Tipo, o jogo deu uma pausa para um lugar completamente diferente ali por uns instantes. Então, yeah, não é tô aqui. Eu fiquei confuso por uns instantes também. Mas, yeah, ok, mais uma outra parte do mapa liberada, mais uma semente adquirida. Mas ainda não liberou essa parte inteira aqui, o que é algo, certamente. Enfim, não importa tanto faz. Quer saber? Eu quero. Oh, eu. Ah, por pouco não consigo ir rápido o suficiente pra enfrentar aquele chefe. Ok. Trágico, mas paciência. Ei, mais corações de graça. Sempre algo bom aqui. Um, yeah. E aqui a gente tem mais um outro ponto de interrogação. E aqui eu tenho um aleatório coração. E. Peraí. Só que é simplesmente um desses que eu tenho que tirar? Ah, ok. Isso... Isso simplesmente é automático. Isso é algo que se resolve a si mesmo. É realmente... Um quebra-cabeça que... De maneira alguma se qualifica como um quebra-cabeça, mas tudo bem. Ah, eu vi uns rastros de alguma coisa aí naquela direção, mas tanto faz. Sabe o que me interessa nesse momento? Uma fase... De cyberspaço, que está ali em cima? Honestamente, pelo jeito que o mapa funciona, parece que está ali embaixo, mas tudo bem. Oh! Ah, tem uma parede magnética aqui. Eu nem tinha reparado que era isso, o que aquilo era, mas tudo bem. Isso. Oh! Bom, consegui um coração em alguns copos, o que é bom. Isso certamente não é a direção que eu tava querendo ir, mas tudo bem. De qualquer maneira, nesse jogo não tem como fazer o caminho errado. Olha o drop dash. O drop dash pode ser meio inútil aqui, mas... Peraí, cadê a fase? Cadê a fase? Não era pra ter, tipo, uma fase aqui. Eu tinha até visto, encontrado com uma. Mas... Ela parece não estar aqui. O que é isso? Eu me pergunto... Cheio de curiosidade. Peraí, não, isso não é uma fase, eu sou é um chefe. Eu, tipo, tenho que não ser um idiota. E a fase está. Está ali, não está no. Naquele símbolo. Lá é. Eu tenho que parar de ser um idiota de vez em quando. E eu tinha percebido que. Eu tinha pulado algumas fases ali. E isso. Deixa isso somente mais claro um então eu não tenho engrenagens suficientes chaves etc Ok não simplesmente eu tinha ignorado completamente o botão para utilizar a engrenagem mas tudo bem ou oh, eu acho que se achievement significa que eu encontrei todas as fases uh, de espaço que existem por aqui porque certamente é isso o que parece para mim. Enfim, eu ia dizer que o Drop Dash possivelmente é... Eu esqueci de desligar essas sequências uh, de tutorial. Uh, espero que até o fim desse episódio eu me lembre de fazer isso. Uh, yeah, eu acho que talvez nessas fases de cyberspaço... Oh, yeah, Simplesmente ande em direção da... Isso aqui é simplesmente Green Hill... Uh, Act 1 de Sonic Forces, na verdade eu acho que isso aqui conta como Act 2, mas, enfim, é o que é. Eu acho que isso é, tipo, uma daquelas fases que deixou o povo extremamente revoltado com o que aconteceu ali. A propósito, eu notei uma coisa, tipo, se você soltar o botão de ir pra frente, mesmo com o turbo segurado, uh, você simplesmente perde completamente. A sua velocidade e... é yeah, uh, não dá... Não é muito bom isso acontecer. Oh, é yeah, mas... Novamente, realmente amo o fato do... do... Eu... Nem sei porque eu consegui... Aquele anel vermelho. Eu nem tinha reparado... Em sua existência, mas tudo bem. Paciência. Tanto faz. Oh, eu instintivamente tava querendo fazer truques ali no ar, mas... Ah, uh, yeah, isso aqui certamente... É a Green Hill de Sonic Forces, com basicamente toda a substância... Eu consegui fazer tudo instantaneamente. Uau! Quando eu disse, teve toda a sua substância retirada, eu não imaginei que fosse, tipo... Tão retirada, assim, no fim das contas, mas... Uh, tudo bem, eu não queria pausar. Olha é uma coisa que vocês podem ter percebido ali, que, tipo, eu pausei, e uma das opções ali é... A dificuldade. É, certamente obtive quatro chaves. Um, uma das opções é a dificuldade, então eu acredito que você pode jogar uh, o jogo na dificuldade normal. Aí depois, casualmente... Ah? Ok. Porque o jogo está fazendo tutoriais aparecerem agora. Eu não sei. quer uh, O que eu ia dizer? É, yeah, certamente tinha coisas a dizer. Oh yeah! Você pode... Uh, alterar a dificuldade a qualquer momento. Eu acho que é o que eu queria dizer, então... Você pode uh, ativar o último chefe sem precisar reiniciar o jogo inteiro. Talvez. Eu não tenho completa certeza. Mas tudo bem. Tanto faz. Realmente não importa. Ei, eu consegui... Oh, uma engrenagem inteira nesse grupo de inimigos? Ok. Tudo bem. Eu acho que, tipo... Você ganha algo nesse jogo. Tipo, as moedas... Uh, de pesca contam para porcentagem e os corações porque os corações aparecem no mapa mas fora isso não tem muita coisa a proposta eu certamente é sei que eu devo subir ali em cima para concluir aquela esse negócio inteiro e para fazer isso eu tenho que ir para cá não exatamente uh, mas e se eu for. Peraí, não tem uma mola por aqui? Aparentemente não. Uh, e se eu simplesmente decidir ir pra cá? Então ir aqui em alta velocidade é exatamente o que eu precisava e eu conseguir uh, o perpétuo também. Que eu provavelmente posso utilizar pra acabar com aquele chefe da melhor maneira possível. Só tenho que, tipo, caçar ele novamente. Pera aí, isso não era o que eu queria. Ok, o jogo tá dizendo pra gente ir pro simulador. Oh, ok. Se o jogo está querendo que a gente faça o Cyberloop aqui... Ok, yeah, Se vir, vir uma coisa suspeita, utilize o Cyberloop. E é isso o que eu farei, certamente. Eu estou uh, definitivamente um pouco perdido aqui, de repente. Pera aí. É para quem em cima que a gente tem que ir. Meu, Porque o jogo fez a gente ir tão longe? Eu não sei, mas... Nossa! A gente tá indo bem rápido com esse boost. Agora que eu tô pensando um pouquinho mais. Um, quer saber? Eu acho que, tipo, comigo falando uh, um pouquinho mais baixo, que eu agora percebo é definitivamente algo uh, que eu sou capaz de fazer quando eu tento propositalmente. Tipo, provavelmente posso aumentar um pouquinho o volume uh, do microfone. Isso vai dar uma melhorada em alguma coisa, mas... Yeah, ok, fantástico. Já liberei mais uma parte aqui. A gente tá quase liberando o mundo inteiro, o que também é bem fantástico. Será que eu posso falar com a Seija aqui? Eu não sei, mas tipo... Olha, esses truques que você faz no ar, parecem que, tipo, podem acabar uh, fazendo você se ferrar se você uh, não prestar muita atenção. Mas é yeah, ok, eu já tenho corações... Suficientes oh, hey. você de fato, eu, eu, eu não acho que nós nunca mais um <risos> eu sou Sonic. Eu sei o seu ângulo, as suas biometrics, as suas técnicas, você vive por speed, são short tempered, short sided. Olha, eu entendo eu que, o que tipo, o orçamento para essas você você cenas você é, você é, você é um, um pouquinho limitado, a mas é a Sage falando inimigos? com a boca dela ali parece particularmente como um Muppet, comparado a o resto das cenas, onde teve mais esforço colocado e etc. Uh, é algo meio que entre uma cena normal e a cena onde o Shadow aparece para salvar o dia em Sonic Forces. Ok, provavelmente não foi a coisa mais justa do mundo, eu fazer essa comparação Porque isso é meio que um insulto selvagem Mas uh, essa foi a comparação que eu fiz E ela não vai ser descomparada A não ser que eu, tipo, edite uh, para tirar do vídeo Mas isso seria algo esquisito de se fazer Sabe que não seria algo esquisito de se fazer? No entanto, enfrentar aquele chefe ali Sabe que também não seria algo esquisito de se fazer? Uh, conseguir upgrades aqui Ok, é yeah. sementes, certamente. Ok, eu não consigo mais capacidade de velocidade porque eu não tenho o suficiente, só... So, Espera aí, será que tem algum outro ativado ali? Oh, yeah, sim, tem dois aqui que podem aumentar a minha velocidade. Enfim, cadê? Cadê o filho da mãe, voador? Ali está. Ah. Deixa eu ver por onde ele vai passar. Mais ou menos por aqui... É, se eu ficar aqui parado, eu acho que ele vai passar aqui, eu consigo enfrentar ele de boa. Ou, oh, peraí, mais um pouco pra cá, tipo, onde o símbolo aparece. Perfeito! Isso aqui é perfeito, peraí. aí! Um, jogo me interrompendo da maneira mais furiosa possivelmente imaginável. Mas tudo bem, não importa no fim das contas. Ahn... Um, Ok, beleza, só preciso ir rápido E dizer, ah, vai estar tudo ok Eu deveria ter feito O Turbo Infinito Ali, a propósito Do jeito que... Oh, qual é? Eu fui atingido, sacanagem Mas tudo bem, eu acho que Tá mais ou menos tudo de boa Oh, droga, eu fui atingido ali? Acho que eu fui <risos> Eu realmente não tenho certeza Espera aí, R2 Peraí. Se eu fizer isso isso provavelmente não é inteligente se fazer. Ou será que foi incrivelmente inteligente? Certamente foi incrivelmente inteligente. Quer saber? Eu acho que eu deveria tentar fazer um Cyberloop naquele chefe. Pelo menos uma vez. Mas, ah, acabei não fazendo. Enfim, se eu falar com... Pera aí. Ao invés de falar com a Seja ali, deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha velocidade mais ainda. Porque, tipo... Certamente aumentar a minha velocidade é basicamente um interesse perpétuo que eu tenho aqui no Sonic Frontiers. Ok, por alguns momentos eu pensei que a cara daquele coco uh, estivesse um pouco bugada, mas não, só uh, parecia um pouquinho mais escura por causa da iluminação, porque tava. sei lá, eu confundi. A grama ali. Isso não é grama. Isso... Ok. Isso... É simplesmente limo. Mas uh, parecia um erro de textura. Enfim, eu ainda estou super incomodado com isso aqui. Que é tipo... Yeah, isso... Aquilo é suspeito. Certamente, definitivamente, extremamente suspeito. Mas não estou vendo nada por aqui. Que parece que... Vai fazer eu liberar alguma coisa, então... aí. Oh, tem uma pilha de grama aqui. Como é que eu não percebi isso? Oh, provavelmente foi muito... Irritante de observar eu tentar quebrar esse quebra-cabeça ontem. Oh, não! <risos> Bom, mais um quebrado. E quer saber, eu acho que só falta... Ahn... Uh... Yeah, eu acho que só falta isso aqui e a gente libera o mapa inteiro, o que provavelmente vai liberar um achievement também. Eu estou plenamente uh, satisfeito com isso, se for. A propósito, ali eu estou percebendo que é bem alto. Oh, peraí um momento. Oh, isso aqui não era exatamente... Oh, é assim que você sobe a cachoeira, não é? Yeah, yeah isso, isso definitivamente tem cara de como você sobe a cachoeira. Ou, na verdade, você simplesmente consegue um coração ali. Ok, quer saber? Eu não devo falar de nada, basicamente, nesse jogo com absoluta certeza, porque... Uh, eu provavelmente vou estar errado. Mas, e yeah, é, eu tenho que dar um jeito de subir ali em cima, através desse canto... é, yeah, tudo bem, eu... Agora, reconheço o caminho que eu devo tomar. Exceto... Peraí, como o resto eu subo ali em cima... Quer saber? Eu acho que eu não devo subir ali em cima. Será que. Será que devo. Não, é ali. A, é do outro lado. Simplesmente parecia que estava em cima daquela montanha, mas era somente uma aparência. Quer saber? Deixa eu. Deixa eu fazer um infinito aqui. Yeah! Turma infinito. Pera aí. Oh, consegui uh, pontos de habilidade ali aleatoriamente. 200 ele, inclusive. Algo que você pode perceber. Olhando para o canto direito da tela naquele momento específico. Que raios é isso? Uh... Ok, o quebra-cabeça é simplesmente que isso aqui aparece de noite. E você tem que fazer Cyberloop neles em sequência. Ok, yeah, certamente eu posso fazer isso. Exceto quando eles desaparecem por um momento. Uh! Esse pop foi definitivamente um pop -in. Eu sinto que tipo, deveria ter uma opção pra você estender mais, mas, quer saber, deixa pra lá. E é assim que você sobe em cima desse negócio do Eggman, e está tudo certo. E eu consigo ir exatamente como eu imaginava o achievement ali. E eu consigo mais outro coração do taba Blaba e Bom, eles é que isso é tudo. O que me inter... Então é assim que você libera a viagem rápida. Ok. Tudo bem, eu compreendo. Ah, onde é que tá o coração de tal. Olha. Oh, é... é aqui. Oh não, não. Não é exatamente ali onde eu tinha liberado o negócio. Mas enfim. Eu. Uh, devo falar com a seis aqui porque eu estou interessado. Ou será que ela vai simplesmente dizer. Sonic, agora não é a hora. Calha a boca, jumento. Uh, porque, tipo, eu não me lembro se eu tinha já a quantidade suficiente de corações ali. Ou se eu não tinha quantidade suficiente de corações. Mas felizmente subir uh, essa torre aqui parece a coisa mais fácil do mundo de se fazer, então. Ei. Hey. Yeah, basicamente não demora tempo nenhum. Para você fazer isso. Eu deveria ter. Ou oh, não, para falar a verdade, isso aqui foi mais rápido. E falando contigo. Ok, não. Eu, ela tinha me rejeitado porque eu não tinha corações suficientes. Uh, ok, é um oh, ele tava falando nisso é no passado. Ou fazendo referência quando ele levou é uma surra. Que... Eu quer dizer. Ou. Oh. Adicionalmente, o que você é na sua presença. Você perdeu a batalha antes de ela Bom, ela não está incorreta. Eu não tinha Super Sonic. Uh, enfim. E uh, eu ainda não tenho. Falta uma Esmeralda ainda que... Acho que o Sonic faz simplesmente, arbitrariamente, encontrar em algum momento ali. Uh, e yeah, tem mais um outro ícone da Amy aqui. Não sei porque aquele ícone permanece ali. Eu acho que o tipo, já... Falei tudo o que eu tinha que falar com ela ali mas eu não tenho completa certeza eu acho que tipo todos os ícones aparecem a não ser que tenha sei lá um ícone permanente sempre no mapa para você falar com ela o que é possível ou não não só que é a gente algo que eu não tinha acessado ainda então, algo que me o okay, exatamente? Sim. Ok, razão por que porque você está num videogame. é geralmente assim que as coisas funcionam. Você não tinha percebido isso antes? Sim, <risos> Emeralds estão Estão tentando conter os Sceptarians, porque eles são perigosos demais. Épica referência que uma porcentagem uh, de quem está me assistindo vai entender. Algo extremamente deprimente. Vai jogar Trails. É uma excelente série de jogos que. Está cada vez mais completa, mas continua perpetuamente em estado de uh, ficar três ou quatro jogos para trás, comparado à versão japonesa. O que... peraí, cadê? Não tinha uma... Oh! Ok, é, yeah, isso certamente foi um momento do Sonic reagir a alguma coisa. Tipo, eu vi um ícone da Amy ali. Mas eu não estou vendo uma Amy correspondente, porque ela está ali em cima. Ok, tudo bem. Uh, faz sentido. Uh... Ok, chegar ali em cima. Talvez um pouquinho mais embaçado do que possa parecer. Ok, não, isso, isso não é o que eu quero e... Ok, não, tudo bem. Deixa eu... Me... Arremessar em alta velocidade nessa direção. E yeah, é, deu certo. Agora eu só preciso uh, me arremessar em alta velocidade nessa direção no sentido oposto. Ou, Ou não. Ou errar completamente. Quer saber? Tudo bem. Eu posso Vou esperar aqui. Pegar aquele coco. Eu não tinha visto esses balões a propósito. Não sei como. Eu não tinha visto aqueles balões. Mas eu certamente não tinha visto aqueles balões. Sério? Nem. Sei lá, Marble Garden, Mystic Ruins, nada se compara. Provavelmente foi construído utilizando as esmeraldas do Gauts, considerando a situação inteira do lugar inteiro. meu me pergunto quantas pessoas estavam imaginando que eu ia imediatamente lutar contra o Titã e agora estão arrancando os cabelos ligeiramente. Porque eu acho que, tipo, pelo, pelo menos uma parcela de quem está assistindo uh, se qualifica nessa situação. Peraí, eu tô indo... Tô fazendo isso aqui tudo errado, né? Eu acho que o jogo tinha indicado exatamente... Oh! Será que... Quando eu ficar com pouco oxigênio, a música vai tocar. Bom, eu meio que perdi a oportunidade, mas. Uh, ok, eu provavelmente tenho que ir pra cá. Pra subir pra lá. Propósito: Sonic tentando. Uh, fazer socos. Ao invés de. Home Attack, o que. Eu não entendo exatamente por que aconteceu, mas tudo bem. Um... Ok, não. Sim... Isso simplesmente joga a gente pra cá, então. Yeah, não. Isso. Isso parece realmente ser o caminho correto. Eu só tenho que. É. Liberar isso. Então. Liberar isso e eu consigo. Oh, peraí peraí, peraí, peraí, peraí. Jogo? Eu preciso daquele coração de blaba, Ele faz. Meu ataque aumentar. O que é algo bom, definitivamente. Um, e agora o jogo vai simplesmente arremessar a gente pra baixo novamente. Yeah, como é que eu chego aqui em cima? What? Sim, de fato, só que com texturas muito melhores. Oh, não, tenho que ir debaixo da cachoeira, então a mola aparece. Tipo, é fácil que... Oh! Oh, huh, apareceu uma textura de água ali por uns momentos, isso é um belo detalhe. Ok, então, a gente vai, tipo, tentar imediatamente lutar contra ele, ou a gente vai conseguir a última esmeralda primeiro, ou... Isso aqui conta um, como um segmento inteiro da zona. O Sonic está simplesmente casualmente voando. Ó, oh, aquele foi um boost aéreo. Não pareceu. Aquilo foi meio esquisito. Mas tudo bem. Espera aí, a gente está indo para uma área completamente diferente? Que o Sonic está percorrendo uma grande distância aqui. Ou... Oh, é, yeah, não. Simplesmente deve ter uma arena gigante pra gente, oh, o nome dele é giganto extremamente original incrível yeah, basicamente nenhum desses ok, ainda chega a cabeça dele transforma-se em super sonic, oh, será que tem uma esmeralda na cabeça dele possivelmente tem uma esmeralda na cabeça dele, deixa eu peraí, eu tô com oh, era me perguntar se eu tinha boost infinito bom, eu tenho um boost extra rápido Oh, não consigo, ac... ah, yeah, eu tô com boost infinito não consigo acessar o mapa, então ótimo. Será que eu posso uh, fazer loops em volta dele? Bom, certamente eu posso, mas não consegui fazer muita coisa com isso. Dá pra subir por aqui? A resposta é um tremendo talvez. Ok. O jogo ficou... É isso que é o gameplay de Shadow of Colossus. A propósito, pelo que eu ouvi dizer, a resposta é um sim. Mas é ok, chegamos aqui em cima e... Ou simplesmente tem uma esmeralda na cabeça dele. Ela sempre esteve ali, tipo, mesmo na cutscene inicial, e eu simplesmente não tinha percebido isso, porque isso parece uh, definitivamente plausível. E nós temos uma música cantada imediatamente tocando aqui, ok. Mas, enfim... Oh, yeah, eu provavelmente devo prestar atenção, ok? Utilize todas as técnicas do Sonic, então... Ahn... Uh, ok! Simplesmente, nós temos combate normal e ordinário e eu posso, inclusive, colocar aqui... Ok! Tudo bem! Tudo bem, eu compreendo. Só que vai ser, tipo, uma luta de verdade o combate aqui. Eu provavelmente deveria ter me defendido ali ao invés de... a uh, Câmera ali, realmente... Ok! Câmera, dá pra você mirar no inimigo gigante? Yeah! Provavelmente é meu ideal tentar mirar no inimigo gigante, mas é, yeah, eu acho que isso aqui vai ser extraordinariamente fácil Se eu simplesmente ficar uh, constantemente uh, contra-atacando ele como se eu estivesse jogando Metal Gear Rising Especialmente considerando que, ok, você meio que vence instantaneamente se você apertar L1 e R1 Tipo, porque você pode ficar segurando aquilo pra sempre é realmente absurdo. Tipo, olha pra isso. Isso é uma generosidade insana de ataque. Certamente tem algo que vai fazer isso ser menos insano no futuro, né? Eu acho, eu espero. Lasers no lugar inteiro. É, será que eu devo me preocupar muito em dizer deles? Provavelmente não, mas tudo bem. Oh yeah, tipo, o que tá acontecendo? Grande laser. Oh, tenho que simplesmente ficar apertando o botão aqui para contra-atacar. Ok, isso parece extremamente simples. Ok, deixa eu que ficar atacando aqui e algo me diz que esses lasers não são exatamente, remotamente, uh, tão perigosos quanto os lasers de Final Hazard. Ok, yeah, isso. Honestamente, está sendo um pouquinho longo demais comparado ao fato de isso aqui realmente não ser a luta mais interessante do mundo, simplesmente pela dificuldade. Tipo, eu tô. Oh, mas eu percebo uma coisa. Tipo, tá aí um incentivo real para você. Ok, eu acho que eu levei dano ali. Um, pois é, isso é o GZI contra o PK. Oh, isso! Peraí, isso fez muito mais dano do que eu imaginava. Oh! E yeah, é ok, eu vou ficar espumeando isso. Ou oh, eu... Não estava mantendo... Oh, quer saber? Era uma... Era um Quick Time Bet. Então, eu não precisava me ter preocupado ali. Ok, eu vou simplesmente... E yeah, a continuar fazendo isso, porque isso parece extraordinariamente spameável de uma maneira que... peraí, como eu fui atingido ali pro Slayer? Uh... eu estou realmente confuso, tem como você controlar se você vai pra cima ou pra baixo ou alguma coisa, eu... eu não sei, tanto faz melhor coisa a se fazer é não se preocupar demais, ok isso aqui vai ser... oh não cons consegui contra-atacar contra ali de boa, nem precisei fazer Quick time event, mas... Yeah, ok, isso... Foi... Uma... Ok. Foi uma luta... Uh, divertida, mas... Super fácil e um pouquinho mais longa do que deveria ser. E quer saber, considerando o nível de chefes... Uh, nos jogos 3D do Sonic... Isso aqui é perfeitamente... Ok? Perfeitamente aceitável. Perfeitamente uh, normal. Agora eu quero saber o que vai acontecer com as esmeraldas, exatamente. Que tipo, a gente vai pra outra ilha, então tu, tu, tu perde as esmeraldas. É. E aí vai simplesmente pegar aqui, ou... Oh, oh, não, derrotei o Titã significa. Ah, okay. <risos> uh, Mas a propósito, vale a pena uh, mencionar que, tipo, a Amy não é absolutamente intolerável nesse jogo. Ela foi, tipo, razoável nas cenas dela. E é isso o que acontece quando você contrata uma pessoa uh, que sabe o que fazer nesse jogo, mais. E yeah, é ok. Crown's Island 100% mapeado. Eu acho que, tipo, o mapa é a única coisa que conta pra porcentagem, não é? É o que parece. Mas é, eu já sabia que a segunda ilha era uma ilha de areia e... Ah, ok, o Sonic perde as esmeraldas porque ele foi atingido por bateria antiaérea e... Olha, certamente o Sonic tem capacidade uh, melhor de dizer disso, mas... Sei lá, tipo, o Knuckles conseguiu dar uma porrada que fez ele perder todas as esmeraldas. Então, yeah, esse lugar sabe lidar com as esmeraldas, então provavelmente tem a mesma tecnologia. Ah, era aqui que o Knuckles estava? Na segunda ilha? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Oh, ok, na primeira ilha são corações, aqui são medalhas. Oh, yeah, medalhas tipo do Sonic Forces, porque no Sonic Forces o Knuckles era um general. E yeah, é realmente absurdo, mas tudo bem. Paciência. Eu não pensava muito nisso. Nós temos inimigos novos aqui. O que esse bicho faz? Ok, ele fica. Yeah, ele faz isso. É um inimigo que você simplesmente dá Cyber Loop e isso acontece? Pera aí, será que eu posso. Oh! Isso foi algo interessante que está acontecendo com esses inimigos, sem dúvida alguma. Mas sabe o que é muito mais interessante? Simplesmente acaba com. Oh! Ok, ele bloqueou ali. E yeah, eu acho que você precisa utilizar o Cyberloop, aí então eles se tornam vulneráveis. Ok. Algo me diz que, tipo, isso é algo que vai somente uh, se repetir diversas vezes aqui, é a game que de você utilizar o Cyberloop pra então depois você atacar os inimigos, mas tudo bem. Mas uma coisa que eu sinto falta nesse jogo comparado a Breath of the Wild, considerando que obviamente tem... A inspiração entre um e outro. O que é isso? Uma mo Ok, tudo bem. Eu não precisei do simulador pra entender o que tava acontecendo ali. Um, uma coisa que é diferente entre Breath of the Oil e esse jogo é que como, tipo... Aqui no Sonic Frontiers, todo combate é basicamente uh, igual contra os mesmos inimigos. Porque, tipo... Você não tem muita... Interação significativa entre o Sonic, os inimigos, etc. E com o mundo. Uh, enquanto que, tipo, no Breath of the Wild basic, Basicamente todo santo campo com meia dúzia de moblins que você encontra naquele jogo é algo uh, extremamente interessante e diferente. Nesse jogo, e yeah, é isso não é o mesmo nível de coisa o que não é realmente um super defeito mas é um defeito, sem dúvida alguma seria realmente super legal uh, ver ter uma diferença tipo, a Sonic conseguir fazer um jogo do Sonic nesse estilo, onde o Sonic consegue interagir de maneira diferente e variada com tudo, mas não sei se isso vai acontecer. É irritante como toda vez que você consegue 400 anéis, você tem que assistir aquela cena de novo. É realmente uma coisa... Oh, tá aí mais um inimigo diferente que... Meio que parece um... Met... Oh. oh, isso é legal, isso é diferente. Porque o Sonic mirou justamente... Na coisa que ele não deveria mirar, feito um imã. Tipo, qual é? Isso não é permitido. Bom, isso foi menos do que ideal, mas tudo bem. Deus. Pera o que? Ah, malabarismo esquisito. A propósito, isso aqui é, tipo, extremamente algo que me lembra de. Ah, Robot Carnival e o outro. Especificamente o segundo com a equipe Chaotix, que acho que não era Robot Carnival. Não, Robot Carnival não é o nome de uma fase de Sonic Rush. Enfim, tanto faz. Eu provavelmente não deveria permanecer nessa direção. A proposta, aquilo parece uma torre enorme, mas no momento eu estou mais interessado em encontrar coisas que vão fazer eu liberar o mapa por aí. Yeah, eu acho que o fato de, tipo, ter uh, quatro open worlds diferentes aqui é algo que meio que limita o fato. a possibilidade de ter interações do tipo que eu mencionei ali. Mas eu yeah, quero okay, simplesmente correr nessa direção. Isso é um mini quebra-cabeça razoavelmente interessante. Só quero ver quando eu vou conseguir liberar uma fase por aqui, porque eu estou interessado. Certamente, é, simplesmente sair indo... Eu, eu sei escalar paredes, jogo. Você já fez eu escalar paredes bastante aqui. Se bem que eu acho que deve uh, existir uma maneira de chegar aqui sem escalar nenhuma parede, então... Quer saber? Eu não reclamo completamente disso, mas é. Basicamente, em volta de cada ponto de interesse que você tem aqui, você encontra algumas fichas de pesca e alguns cocos que você pode utilizar para aumentar a velocidade. Só sendo que, tipo, os cocos deveriam, sei lá, se destacarem mais aqui, porque eles são simplesmente super calma... Ok! Oh... Isso provavelmente tem algo a ver com o que vai acontecer aqui, tipo... Vou simplesmente ter que... Yeah! Não! É, é, é exatamente o que eu imaginei você devia fazer. Isso... Uh, me lembra um pouquinho... Não, pra falar a verdade, eu acho que você literalmente faz essa atividade em Sonic O 6 na missão de conseguir os tênis, só que sem a mecânica de skydiving, então é extremamente pior. Um... Possivelmente muitos vão reclamar do fato de eu ter dito isso, mas isso não deixa de ser um fato. A propósito, isso parece isso definitivamente é uma fase. E yeah, é, ok, eu acho que a gente pode fazer uma fase de cyberspace aqui então terminar o episódio e... Ah, yeah, não, eu ia dizer que isso seria mais curto. Até que não foi tão curto assim como eu originalmente planejava, mas tudo bem, eu... Eu descobri o segredo de conseguir tolerar... Yeah, yeah. De conseguir tolerância Para sessões mais longas Eu sei, só demorou, tipo uh, 11 anos de ficar gravando Até eu perceber que, tipo Ficar o tempo inteiro uh, Falando extremamente alto Não é a coisa mais sustentável do mundo Mas, tudo bem Meu, tem uma quantidade de de cocos Aqui, a propósito uh, Eu provavelmente devo consegui uns dois níveis de velocidade agora que eu consegui isso então é assim que eu consegui encontrar um coco que causa oh eu tenho zero engrenagens eu nem tinha percebido que eu tinha zero engrenagens bom significa que eu tenho que uh, lutar contra o chefe tem um chefe para ali mas quer saber essa coisa gigante Aqui no meio. Agora de repente parece algo. Oh, é yeah, isso! Só o chefe, é claro que ele se chama Strider. Não tinha basicamente chance de ser chamado de qualquer outra coisa. Oh, isso faz. Oh, eu me lembro de ter visto isso. Oh, simplesmente tenho que fazer círculos e círculos e círculos até eu poder chegar aqui. Onde eu novamente tenho que fazer círculos e círculos e círculos. Ok. Tudo bem. Isso parece razoavelmente simples. E depois eu vou conseguir uma chance de atacar, correto? A resposta é definitivamente correto E eu vou começar fazendo um Cyberloop aqui só para saber se aquilo seria algo bom de se fazer. E a resposta é... Eu não sei o com... quão eficaz aquilo foi. É... Tá tudo bem, tanto faz. Isso... É meio que uma luta que se joga... Uh. Uau, eu deveria calar minha boca. Uh, eu ia dizer que isso aqui é meio que uma luta que se joga sozinha. Uh, não sei que, tipo... De repente eu tenho que desviar, honestamente. Não, não, eu tô basicamente tendo que fazer muito pouco esforço para desviar de coisas. A proposta, até agora eu não vi ninguém mencionar nada sobre se eu deveria... Manter o anti assim ligado ou desligado, então eu vou simplesmente uh, continuar uh, com isso aqui e uh, dizer: Ah, atacar isso aqui. Será que eu consigo acabar com ele aqui nesse ciclo? Com isso, a resposta é: sim, eu consigo. Uh, foi por um pouquinho, quase não consegui, mas deu certo. Ah, uh, mas, yeah. Com isso eu consigo uma engrenagem. Agora eu me pergunto, tipo... Você tem engrenagens que só funcionam em mapas específicos? Porque... E yeah, eu não... Não prestei atenção para saber se isso era uma coisa ou não, afinal. Isso tá fazendo a gente ir um pouquinho longe demais, então quer saber? Eu vou, vou deixar para interagir com aquele segmento do mundo um pouquinho mais tarde enquanto eu vou casualmente aqui pra cima hey, eu nem tive que interagir com os corrimãos ali o que é bom, certamente ok, que tipo de fase a gente vai encontrar aqui exatamente? a propósito, até agora nenhuma fase uh, de cyberspaço uh, me interessou em termos de música o que... É meio que trágico, mas... Ei, esse é o estilo que esse jogo tá tendo e continua sendo o estilo de Sonic Forces. Espero que, tipo... Depois desse jogo... Eles voltem a estilos mais normais de música Green Hill! De novo? Sério? Qual é, jogo? <risos> uh, oh, eu acho que isso aqui é... Yeah, não, isso definitivamente parece ser, tipo... Deixa eu tentar isso aqui novamente, porque aquilo absolutamente não era o que eu queria fazer. Um, acho que isso aqui vão ser só os segmentos 2D de Green Hill de Generations, não é? Não eu percebi uma coisa, o Home Attack do Sonic é bem mais lento nessas sessões comparado ao Open World. O que é uma decisão, sem dúvida alguma. Oh, yeah, ok, deu certo. Quer saber? Não vou reclamar de maneira alguma, mas... Ah yeah, não, isso aqui é são só... simplesmente é as sessões 2D de shangri Olha, os anéis remédios nesse bendito chupando. Oh meu Deus, dá pra você reagir ali pra você fazer o wall jump naquelas paredes. Olha, isso é que é o benefício do Sonic ser mais lento... Nesse jogo, tipo, eu, eu, eu aprovo, eu aprovo, eu aprovo tremendamente, porque aquilo era algo que você só realmente conseguia fazer se você tivesse memorizado a fase nos Generations, porque você ia rápido demais para ter uma reação honesta, que não, você pode reagir a tempo, porque o seu cérebro consegue processar, o que está acontecendo na sua frente. OK, tudo bem, eu simplesmente absolutamente demorei instantaneamente a fase porque eu joguei Sonic Generations antes no passado. Eu sei, realmente extraordinário que isso aconteceu, mas isso aconteceu. Ok, agora eu vou desligar... Opa, peraí, provavelmente vai ter uma cutscene agora que eu tô pensando em... Ah, eu consegui chave de cofre e agora eu já posso desbloquear uma das esmeraldas e... Huh, ok, não teve cutscene além do jogo alertar pra onde a esmeralda estava. Ok.